E aí gente, sejam todos muito bem-vindos, é o Bigodão na área e hoje, cara, hoje eu tô triste, mano Eu tô triste porque eu machuquei, eu machuquei o meu dedão É o dedo que eu mais uso pra jogar Clash, sério, é o dedo que eu mais uso pra jogar Clash Porque eu seguro o celular assim com a mão e eu vou jogando as cartas na arenas assim, ó, desse jeito Deixa eu mostrar pra vocês aqui com o celular, nem né? fica mais fácil E eu vou jogando as cartas na arenas assim, ó, desse jeito e cara, eu machuquei ele com tudo. Eu não estou usando ele no momento, né? Eu, ele está aqui paradinho na minha mão. E todo mundo acha que eu vim quase assim, ó, que eu <risos> dando beleza para as pessoas. Ou que eu estou, sei lá, pedindo like no vídeo, que isso é uma verdade. Eu estou pedindo agora realmente um like no vídeo. <risos> Mas eu estou aproveitando a situação porque eu tenho que separar esses dedos demais, entende? Esses estão trabalhando. Esse não. Esse está de, de folga. Sei lá, está machucado, está. É, sim O que aconteceu, galera? Eu ontem tava arrumando a cama, bonitinho e tal Tava fazendo um negócio lá na cama Aí eu fui puxar o negócio e acabou escorregando E batendo com tudo assim, ó De ponta Na parede sim, machucou muito Tá até tipo ali, ó Preto Ele deve ter, tipo, saído sangue por dentro, né? Enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui Do meu dedo machucado Mas, cara Eu acho que isso aqui vai me prejudicar Não vai me prejudicar porque eu ainda tenho esse Esse dedo é muito importante É o dedo que vai me substituir hoje Esse pra jogar Clash. Esse é o dedo que vai substituir E a gente vai jogar só certo. Parece que eu tô feliz, né, mas enfim Tá me complicando a vida esse dedo aqui Sem sem como que eu posso dizer? Como que eu posso dizer sim? Como que eu posso dizer sem Deixa, esquece! E hoje nesse clima de alegria, né? Como vocês podem ver Nós vamos jogar aí um novo desafio que lançou Morte Súbita e vai ser muito legal Assim, nessa situação Então, já tô aqui pra começar o desafio Olha só, já tinha gravado esse vídeo, já tinha jogado o desafio, né? Mas enfim, não deu, deu problema na, nas filmagens aqui Da captura de tela do celular E eu tô aqui pra gravar de novo com vocês Então vamos que vamos, vamos batalhar aqui E vamos ver com o que, que a gente vai jogar, mano tem gente que está elogiando esse esse desafio, né? Cara, eu sinceramente não sei. Eu joguei a primeira vez ali, a vez que deu problema, e eu caguei bonito, assim. Sério, não foi nada legal. Nossa, meu Deus, um zap ali vai fazer estrago, hein? Tá, por enquanto, por enquanto é isso. Por enquanto é isso. Nossa, Dragão Infernal lá. Eita! Olha os esqueletinhos lá fazendo sucesso aí Se a gente levar essa, mano Se a gente levar essa Vocês não tem noção, vai ser muito punk Ó, gostei, gostei Por enquanto tá indo bem, cara Eu tô pensando em investir naquela torre de lá Que tá com menos... <risos> menos negócio de vida, né? Não é mesmo? Não é mesmo? Ó, mas os caras não estão ligando pro meu gigante e o gigante vai chegar ali, hein? Morre, Dragon Infernal Ó, bateria do celular já querendo acabar Não, não, não, não, não. Para, né, meu filho? Ó, legal aquele tronco deles ali Fez... Fez esse... estrago bonito, cara. Ó, estrago bonito, mas por enquanto eu tô sentindo firmeza aí. Tô sentindo uma... Sentindo uma firmeza aí. Ah, tem que puxar essa parada com o lápide pra cá. Eita. Nossa, mano, olha onde eu tá aqui a lápide. Nossa, mano. O meu... O meu cara que tá jogando comigo agora vai... Nossa. Ainda bem que estourou aquele negócio ali. Ainda bem que estourou. Beleza, por enquanto tá... Tá, tá indo, né? Não tá legal. Aí eu... Cometemos algumas cagadas, cometemos Ainda bem que esse meu adversário joga bem, mano Se não, meu Deus do céu, não deixa chegar Não deixa, mata, mata, mata Ai, sobrou alguns esqueletos ainda Mano, precisamos chegar naquela torre, urgente Calma aí, calma aí, vamos se acalmar Que o negócio não pode ficar assim Ah, beleza, vou atacar o gigante aqui Não sei porque eu taquei o gigante ali, mas tá aqui. Ai, ah, esse dragão infernal, cara, coisa chata Vou tá, pegar o lápide botar aqui Acho que dessa vez deve ter acertado a lápide, não é mesmo? Tomara que sim e olha, eles estão vindo com como. Eu não sei como que a gente vai parar isso, cara Ferrou, legal E mano, volta muito pouquinho pra nós levar aquela torre, mano Falta muito pouquinho Ah, mano Ah, eles vão levar Chegando na torre eles levam Chegando na torre eles levam Levaram, levaram Ah, não quero poder Eu vou passar raiva nesse negócio, cara Eu nunca, eu não sou bom Esse desafio jogando com dois Dois versus dois aí Eu nunca, nunca consigo é sério, eu sempre passo muito trabalho. E na, às vezes não é a culpa é só do cara que tá jogando comigo. Às vezes é a minha culpa também. Que daí eu não consigo jogar com dois. Sou um. Falha. Consigo até, mas com quem eu com isso? Tá, vamos lá. Toma uma segunda de partida contra o Adrian e o Min. Mais ou menos assim. Deve ser isso aí mesmo. Cara, o cara já tocou um parado ali, já. Nem entendi o que ele fez. Tudo bem. Tá. O complicado eu, cai, galera, eu não gosto porque daí fica tudo isso aqui, ó, tudo desorganizado, tudo... Sei lá, eu não gosto, eu não gosto. Eu não gosto disso aqui. Boa, mas pra que o cara tá atacando? Gente, para com isso, cara. Por favor, por favor, para com isso. É, maravilha. Maravilha. Chegou, já vai vencer, já vamos vencer, já. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Chega, não Chega. Dragão Infernal chegando na torre. É aí, meu querido. Meu... Ah, meu amigo saiu da partida. É isso mesmo? Ah, só pode, cara. Ah. Mano, para de tacar essa torre infernal só. Essa torre infernal. Joga. Ah, venceram já essa porcaria aqui. venceu já. Puxei ainda com a ali, mas... Ah. Mano. Eu, eu tô com vergonha desse vídeo. É sério, eu tô com vergonha desse vídeo. Eu tô com, eu tô com vergonha desse vídeo! Caramba! Vou jogar mais uma vez aqui, cara. Essa, essa eu vou ter que levar. Eu devia ter mudado o deck. Sei lá, mas não tem problema. O deck não é o problema. Não é o problema. Beleza. Vou tacar os servinhos aqui, que o servinho já vai fazer o esquema ali. Isso, isso, bota ali porque. Ah, mas o. Ah, não vai adiantar de nada. Ixi, mano, essa nós vamos levar, hein? Essa nós vamos levar, o gigante ali com vida total. Mano, o que, que foi isso? Ah, mas nós vamos levar. Não, pelo menos uma, né? Pra, pra dar orgulho pra sociedade, porque tá difícil. Nossa! Meu Deus, até que vem! Uai! Beleza, beleza. Meu dedo aqui tá tudo tranquilo, por enquanto tá tudo tranquilo. Passando um pouquinho de trabalho nessa 2S2 Como vocês podem ver, não né, é um muito meu Forte jogar com uma galera aí que eu não conheço, não é mesmo? Mas eu, tenho, eu conheço bastante gente que também Tem dificuldade disso, né Infelizmente, é nóis, né O desafio tá aí pra ser, para nós sermos desafiados E tentar cumprir ele É isso aí, galera, espero que você tenha gostado do vídeo Não esquece daquele like aqui embaixo Daquele like, tá ligado? Aqui embaixo de se inscrever No canal também, que é muito importante Um beijão no coração de cada um de vocês E tchau!